Rapaziada, se você deseja acabar de uma vez por todas com esse problema em até 4 semanas, eu recomendo e aprovo o poderoso método FEP. O mesmo que eu utilizei. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo. Bora lá! Pesquisas apontam que quase a metade da população masculina brasileira já sofreu ou ainda sofre com o problema da ejaculação precoce, que é quando o homem tem um orgasmo mais cedo do que o esperado por ele. Essa ejaculação rápida impede o homem de segurar uma relação sexual por mais tempo. E isso traz insatisfação durante o sexo. Confira esse poderoso alimento que é mel e chocolate. Para dar uma adocicada no seu café da manhã, o mel e o chocolate também podem fazer parte da sua refeição. O mel, por exemplo, leva ao cérebro uma mensagem que diz que o corpo está em um período de bem-estar evitando a ejaculação precoce. Além do mel, outro alimento doce que pode também ajudar a evitar a ejaculação precoce é o chocolate. Ele é ótimo para prevenir a depressão. Além disso, o chocolate dá energia e acalma o cérebro. Ele estimula a produção de serotonina no organismo, que é considerado hormônio da felicidade e bem-estar. Rapaziada existe outro problema que possa estar fazendo com que você não elimine a ejaculação precoce da sua vida problema de ansiedade. Entenda como a ansiedade atrapalha o sexo e consequentemente atrapalha no processo de eliminação da ejaculação precoce. Na hora da relação sexual, um homem muito ansioso vai gerar uma descarga de adrenalina que pode fazer com que ele tenha uma maior excitação, e por consequência uma ejaculação rápida. E aí, quanto mais ele fica ansioso com a ejaculação, mais o problema se complica o medo de ter um mau desempenho na cama ou de alguém aparecer na hora da relação assombram os homens e desencadeiam a ansiedade. Mas além da ansiedade, outros fatores também podem causar a ejaculação precoce. São eles: problemas no relacionamento, uso de alguns medicamentos, níveis hormonais acima do normal, problemas na próstata ou na uretra e algumas doenças neurológicas.